Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como funciona os brechós aqui da Dinamarca ou segunda mão, como você preferir. Pra quem não me conhece, meu nome é Debra e esse aqui é mais um vídeo do meu canal Sapato Pelo Mundo. Eu gosto muito de ir em brechó, eu e o Simon, a gente vai bastante e vê como funciona, como que tá as coisas, se tem coisa boa, se não tem. Às vezes a gente não compra nada, às vezes a gente não acha nada de bom. Mas às vezes a gente acha coisas bem legais, tanto é que as coisas que a gente tem aqui em casa, a maioria dos móveis, as coisas que a gente compra, a gente compra ou nesses brechós ou online. A gente foi em um é um que a gente sempre vai, tem bastante coisa e eu quero mostrar pra vocês. Mas antes de tudo, já curte esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e também vou deixar aqui em cima nos cards é a primeira vez que eu e minha mãe, quando viemos pra Dinamarca, fomos em um brechó. Espero que você goste desse vídeo e bora pro vídeo de hoje! Então, gente, essa lojinha ela fica mais ou menos uns 15 minutos daqui da cidade onde a gente mora, mas tem também uma aqui na cidade. Essa loja ela é mais. É na realidade das coisas que vem do lixo essas coisas eles separam no lixão que tem aqui que não é um lixão igual no Brasil todo podre fedido mas é um lixão onde as coisas já chegam mais ou menos separadas né quando as pessoas separam e lá eles separam mais coisas ainda aí acaba que que vem tudo nessas caixas aí e eles acabam vendendo essa loja ela é por sessão ela tem sessões, então tem essa sessão de música, que é DVD, CDs, discos, tá vendo? Tem bastante, tem muito DVD aí nessa loja. Você vê bastante DVDs. E tem também jogos do Playstation e tudo. Tem até do Playstation 4. Tem também eletrônicos, aí toda essa parte de eletrônicos com videogames, vídeos, é... É, televisão, computador, tudo de eletrônico você sempre acha, uns bem antigos também. Tem essa área das crianças, que é a sessão das crianças, tem jogos, vários brinquedos. Aqui é bem legal que, às vezes, você, dependendo da família, né, pelo menos as que eu conheço, eles gostam de, de receber, às vezes, coisas assim da segunda mão, não tem problema, se é algo legal, algo, algo que tá, tá bom eles não tem problema de, de ganhar né de, de falar ah, pode dar para criança assim então às vezes dá pra achar uns presentinhos bem legais para as crianças tem essa seção aí de crochê com várias coisinhas aí de de trabalho manual às vezes você acha essas coisas novas já embalada fechadinha tem muita máquina de costura nessa loja eu devia comprar uma máquina pra mim, <risos> pra eu aprender a costurar. Bastante. Os dinamarqueses, eles gostam de lustres pela casa, então sempre tem lustres. Tem assim, mais modernos, tem também, né, esses antigos, você vê abajures e várias coisas assim. Essa é a parte de eletrodomésticos, aí você vê as garrafas elétricas, esse negócio de fazer comida suíça, e tem cafeteira, batedeira, liquidificador, tem várias coisas. Dinamarquês também gosta bastante dessas roupas feitas com pele de animal, que é às vezes sintético e às vezes é verdade, é verdadeiro mesmo a, a pele do animal. Essa área é a área das crianças, então tem bastante roupa para as crianças. Tem uma loja aqui na minha cidade que ela é pra de segunda mão só com coisa de criança. Então é roupa, várias coisas. É tipo essa área aí. Aí você encontra também várias coisinhas para as crianças. Esses carrinhos, bem tipo dinamarquesa, assim, bem fechadinho, porque aqui é bem frio. E nesses carrinhos eles colocam esses Moisés dentro. E aí a criança fica bem quentinha. Aí tem bastante berços, essas cadeirinhas... E Essas roupas de esportes Botina pra neve Aí a gente achou esse guarda-chuva Que é bem antigo, um modelo bem antigo Mas é bem legal Bem bacana <risos> Aí tem essa área Que é a área de Essa área de roupas femininas com sapato As roupas são separadas por cores Geralmente Então é mais fácil de achar a cor que você gosta E aí você tem roupa de todo Tudo com até tipo bolsas e mochilas. Essa é a área é, de roupas masculinas. Eu sempre acho roupa pro cima aí também. Tem gente que não gosta de roupa usada. Eu e o Simon a gente não liga, mas e aí? Você liga? Você compraria roupa é, de brechó, assim? Tem essa área de móveis. bastante Tem bastante móveis. Tem uns móveis mais antigos, uns móveis mais modernos. Então tem... Tem, às vezes, vários preços. Tem dia que tá a metade do preço. Então, geralmente, é bem barato. E estão bons os móveis alguns, né? Alguns não estão muito bons, não. Aí tem essa área de livros. Bastante livros. Ó. Essa área mais de cozinha, né? Então, você sempre acha o Tupperware. Aqui, as Tupperware, elas são bem... É, bem baratas nessas lojas. Na verdade, as Tupperware, de verdade, assim... Novas são bem caras, então vale a pena quando a gente acha elas nessas lojas aí. Aí essas são coisinhas que o pessoal sempre é, coloca vela, vaso para flor. Geralmente é, eles usam para decorar a casa, então é bem comum você ir na casa de um dinamarquesa ou até mesmo né, numa casa aqui e ver essas coisas para decorar. Essa casinha é bem bonitinha, eu devia ter comprado essa casinha aí. Tem cadeirinha de bebê. Essa área aí é a área de ferramentas. Tem bastante ferramentas. Aqui eles jogam, às vezes, umas ferramentas já boas, sabe? Furadeira, todo tipo de furadeira. Passo roupa não. Ó, tá vendo? Essas furadeiras assim, elas são de bateria. Então é bem legal. Eles usam bastante aqui. Ó, que bonitinho esse urso. Essas cadeiras são bem modernas, olha Já foram vendidas, provavelmente foi vendido bem rápido Sempre tem vasos de flores assim E tem mais na outra parte que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Tem bastante vasinhos assim Tá vendo? Essas caixas eles che Elas, elas chegam, com essas, eles chegam com essas caixas e aí já tem O, pe o pessoal já começa a revirar e, e ver o que tem dentro Essa churrasqueira não tá muito boa não mas tem quem queira, né? Aí tem várias coisas, tipo espelho. Isso eles usam bastante aqui para decorar as casas. Os velhinhos têm na casa deles e aí eles usam aqui para decoração. Olha. bastante coisa, relógios, sempre tem essas bugigangas, esses negócios esquisitos que nem esse aí, e esses daí são cofrinhos, aí vai, aí bijuteria, eu não gosto muito as bijuterias dessas lojas não são muito boas não, aí é copo, xícara, prato e todos esses lustres, tá vendo esses vasinhos aí que eu falei, estão até separadinhos por cores, tem bastante nesses lugares bastante cadeiras essas cadeiras já separadinhas aí às vezes o pessoal compra para complementar alguma coisa a casa né que já tem as cadeiras separadas essa é toda a área do lado de fora esse banco foi vendido tá precisando uma pintadinha mas foi barato tá essa área de bicicleta tem bastante bicicleta nessas lojas assim aqui é o país as bicicletas e às vezes você acha umas bicicletas muito boas assim bem conservadas algumas são destruídinhas né Isso aqui tem essa área de esportes e aí tem o pessoal gosta muito de jogar golfe aqui na dinamarca e, e aí sempre tem nessas lojas raquete usam muito esses capacetes para andar de bike e o cima achou esse, esse negócio para pôr dentro da churrasqueira para deixar ela um pouquinho mais alta e aí dá pra você assar frango Dentro, é bem legal. Aí, continuando aí, tem os patins de gelo, patins normal, banheiras. Eles sempre têm nessas lojas umas banheiras. E bastante coisa, assim. O gás, eles usam bastante nas casas de verão. Aqui. Essa parte é de... Tem gaiola, às coisas coisa pra cachorro, gato. Eu comprei a minha gaiola pros meus passarinhos aí e foi bem baratinho. Essa área de criança, né, que sempre tem mais brinquedos. Esses brinquedos geralmente é pra brincar do lado de fora, né. Aí as crianças sempre, às vezes, tem esses brinquedos aí. Esses carrinhos são carrinhos bem grandões, que as crianças costumam dormir do lado de fora aqui. E esses carrinhos, assim, ó, para ajudar os velhinhos a andar, é tipo, um andadorzinho. Aí a área de móveis de novo: mais cadeiras, mais coisas, as coisas de cozinha e tudo mais. Eu comprei minhas coisas: copo, prato, algumas coisas eu compro nessas lojas, porque aqui essas coisas de utensílios de cozinha são bem caros. Então, vale muito a pena quando você compra nessas lojas assim de segunda mão tá vendo é muitos, muitas taças copos então vale bastante a pena é bem mais barato mas é isso gente essa foi a loja que a gente foi essa é a loja que na realidade a gente sempre vai então tem sempre coisas novas todo dia aparece coisas novas deixa aí nos comentários se você gostou desse vídeo se você iria num brechó numa segunda mão faria festa ou não se você é dos que prefere comprar coisas mais novas assim se você é novo nesse canal, não esquece de se inscrever e curte esse vídeo para dar aquela força, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!